Ah, filho! Tio Guedinha! Estamos aqui na Target Race. Não Racing. Race, certo? Padrélio, Mais um Dúvidas Frequentes. Já sabe, né? Ó, o contato da oficina está aqui embaixo. Instagram. Segue eles lá. Beleza? Aqui também estou deixando o telefone. Sempre na descrição. E se você tem uma dúvida, o que você vai fazer? Você vai comentar aqui ela nos comentários. E as que tem mais like. Essa é que eu estou selecionando para daí vir para o próximo Dúvidas Sequências. Então, padre, obrigado sempre. Você quer eu se apresentar? Eu que agradeço. Exato. Você quer se apresentar? Não. Hoje não também. Não. Tá então, bom. Então, beleza. É o seguinte, posso, posso começar então? Vamos, vai, vamos, vamos lá. Pegado? Renan Azevedo, salve Durva. Minha dúvida: qual óleo usar para lubrificar os cabos de acelerador e embreagem? All. Renan, Al, né? Não, é, Al. Respondeu o Tem que responder. É... Tem gente que passa só querosene no cabo para limpar. Tem fabricante de cabo que pede para jamais lubrificar. Quando ficar duro, troca. Porque dentro do cabo, né, tem o cabo de aço. E tem aquela capa que também é de aço. Só que entre o cabo interno e a capa, tem um tubo de nylon. Esse tubo de nylon, às vezes, algum lubrificante ataca ele e ele é danificado. Aí o cabo de aço corta ele, porque o querosene ou o óleo amolece o nylon e aí o aço vai lá e corta ele. Aí acaba de vez. O que eu faço aqui? Eu pego é, desengripante... Que é WD, Rostoff, qualquer desengripante. Aí tem uma ferramentinha que a gente conecta no cabo e passa o desengripante. É mais para limpar, para tirar a sujeira e o ferrugem de dentro Foi o que a gente fez cabo. aqui nessa aqui, aquela vez lá que a gente não, não, foi Não, é, foi nessa, mas foi na verde também que a gente fez. Acho que já fez nas duas. É, já é, fez. Que melhorou pra caralho, porque eu falava, ô, oh, putz, você está sentindo um pouquinho. Isso. É. Essa foi a embreagem aqui. Essa foi a embreagem, é, o outro foi é. o acelerador, é isso aí mesmo. Gostou melhor que eu, padre de memória. É. Então, é, eu uso o desengripante. Tem gente que usa é, fluido de suspensão. Tem o fluido de suspensão 2,5, de viscosidade bem fininha. E o pessoal coloca o 2,5. Só que aí, a técnica do saquinho plástico, tá? Faz um funilzinho com um saco plástico, um elástico, prendendo na capa, o saquinho na capa, né? Do cabo. E aí... Enche esse funilzinho de, de plástico de lubrificante e deixa lá até ele sair. do outro lado. Tá? Eu não faço isso. Eu uso desengripante tá. só. Beleza. Aí saiu aqui e limpou, acabou. É, e aí Sai aquela fica rua, alguns aí dias ainda pingando, sujando o motor da moto. Às vezes pinga no chão. É, mas não tem o que fazer. Tá. Porque fica escorrendo lá de dentro. Beleza. Então desengripante você fala. É, é o que eu uso. Tá, beleza. Luxo. Tá bom, muito bom. E o eletrônico, Padre? Joga água? Brincadeira. Assopra pra ver se desentope o fio. Tá, beleza. Bom, é o seguinte, o próximo. Gabriel Farias, Durvin Padre. Já ouvi dizer que é extremamente prejudicial fazer moto com ejeção eletrônica funcionar no tranco. Inclusive, já deixei de comprar uma moto de um amigo por saber que ele fez isso com a moto dele. Calma, tá? Quais as consequências disso? Tá, devendo a moto tanto. Como arrumar? E caso pegue uma moto assim? Seus vídeos são ótimos, um abraço. Os seus vídeos. Então, como arrumar é trocar a bateria. Né? E verificar o sistema de carga. Tá, né? tá, Também não conseguindo... adianta trocar a bateria se o sistema de carga da moto está ruim. E a bateria e... De nova vai embora. Você fala retificador e estator? Estator, retificador, chicote elétrico. Porque se o estator e o retificador estão bons e um fio está quebrado no caminho, a tensão não chega na bateria. Então precisa verificar toda a moto, o sistema de carga está ok. Colocou a bateria nova, acabou o problema. O sistema de carga está prejudicado, tem que ver o que foi prejudicado e consertar. Retificador, trocar estator, ou trocar ou mandar recondicionar. Mas eu acho que no caso arrumar, é que é se quebrar no tranco, né? Porque eu não sei... É, então, o no tranco, o que a gente fica às vezes com medo? Moto com injeção eletrônica, de a famosa chupeta, né? Que pega a bateria do carro, é, ou dá o tranco, são picos de tensão. Então a bateria tá lá, vamos supor, ele deixou a moto abandonada lá durante a pandemia, quando foi lá, a gente põe um multímetro a bateria está com 2 volts. 2 volts não acende nem o painel da moto. Certo. Aí fala, eu vou dar um tranco. Quando você dá um tranco, o gerador da moto, que é o estator, o gerador de energia começa a gerar tensão. Só que ele não gera corrente contínua. Por isso que ele chama alternador, é corrente alternada. Quem transforma a corrente é alternada é em contínua é o retificador de bateria. E aí ele começa a mandar esses pulsos. Como está rodando muito devagar o motor, o retificador também manda pulsos para a bateria. E esses pulsos são vistos pelo módulo como pico de tensão. Sabe? Dá um pulso de 12 volts, cai para 2. Dá um pulso de 12 volts, cai para 2. E às vezes pode queimar algum componente dentro do módulo de injeção. Puta que tesão. Tá? Então realmente não é legal. Tá? Se você ligou, acendeu o farol, acendeu lanterna, acendeu o painel aí se você dá um tranco, beleza porque tem bateria lá que deve estar tá com 11 volts 10.8 aí começa a dar um tranquinho, ela vem para 12, é uma diferença pequenininha okay. ela já pega vai lá para 13, 14 e vai embora agora se não acendeu nada aí a diferença de potencial, né, que é Vir do 2 para o 12, para o 13, para o 14 é muito grande. Então isso é prejudicial. Então virou a chave, não acendeu nada, não faz nada. Sim. Vai para a oficina. Parte de motor de arranque não dá nada, motor em si não dá nada. Não, o motor de arranque nem gira né? quando você dá tranco. Então é, mas assim, não, é. Não, não, e o próprio motor? Não, não, Não, o motor não tem problema. A gente até na Malti AP caras que não tranco. Quando, né? Sim, quando a gente, é, o motor de arranque faz o quê? Gira. É uma engrenagem que vai lá e empurra o motor. Sim. É um tranco, sim. só que gerado pelo motor de arranque. E quando a gente dá o tranco, aí quem faz esse impulso é o câmbio. A roda empurra o pinhão, o pinhão roda o câmbio, o câmbio a embreagem, a embreagem o vira brequim. Grifo. E vai lá e empurra, como você vê no MotoGP. Sim, sim, por isso que a gente fala o cara com vem com um o gira a roda é. traseira, dá a partida e vai embora. Mas... Então o problema, Pô, eu... nem eu sabia disso, eu o problema principal então são os picos. É, e vai... é assim, ó. é que aí acho que entra, não é bom, entra, entra. chama, vai, entra. diferença de potencial. É. Então, você ir de 2 volts para 14 é muita coisa, que é quando você vira o contato e não acende nada, não acendeu nada, desliga o contato e vai para oficina, Entendi. acabou. Não fica inventando, ah, vou fazer chupeta no e carro. E se botar naquele carregador de bateria? Se quiser tentar ressuscitar a bateria. Acendeu verde aqui, desculpa. Pô, nem, nem deve ter sido 57 para 15, o que que deu? Meu, 18 minutos. Não. Deve ter sido até menos. Desculpa, pessoal, que vocês vão entender depois no próximo vídeo. <risos> Mas é, não, não é, É que eu tô carregando a bateria de elite aqui, depois eu te explico. No próximo vídeo a gente explica, fica tranquilo, certo? se o próximo você vai entender. Ou antes desse vídeo. Desculpa, padre. Vamos lá. Desliga ou deixa eu. Pode deixar até a gente terminar aqui de gravar, deixa ele aí. Do, do pico, me fala do, do pico, você falou 12 e 14. O então, que eu gente conta? aqueles carregadores de bateria? É, o ideal aí é tirar a bateria da moto, remover. Ah, dá muito trabalho? Desliga um dos polos, não quer tirar ela da moto? Desliga um dos polos, tanto faz o positivo ou o negativo, e põe o carregadorzinho. Pois o carregadorzinho, ele ficou verde, que geralmente os carregadores... É, tem um ledzinho que enquanto está carregando é amarelo ou vermelho. E quando fica pronto, fica verde. Ficou verde. Reconecta o polo da bateria. Virou a chave. Acendeu farol, lanterna, painel. oh legal. Dá partida. Porra, pegou. Oh, ressuscitou a bateria. Oh, deu a partida só. Escutei aquele estalinho do relê. <risos> Algumas né, dão um estalinho, outras fazem esse zumbido aí. E aí pegou, tá com farol aceso, lanterna, painel, só deu estalinho, aí sim dá para se dar um tranco. Entendi. Com segurança. Tá. Agora, tirou o carregador, virou o contato, só deu aquela pum e já apagou tudo, é porque a bateria morreu. Aí não adianta dar tranco, não adianta fazer chupeta em carro... E é ir pra oficina. E assim, existe a possibilidade de dar uma merda, mas não dá agora e daqui a pouco vai lá e dá pau no módulo? Não, não, não. Quando dá, dá mesmo. É, se. Geralmente é na hora. Tá. Tá, assim. Então não ele deixou é, de comprar ah, não a vou moto. deixar de com, a, a comprar a moto por causa disso. Tá. Tá, então, tá funcionando, que... tá? Dei uma volta, tá tudo ok? Pode comprar a moto tranquilo. Tá. Então, Gabriel, você podia ter comprado a moto, Gabriel. E era do amigo ainda, pode deixar de comprar a moto, da moto. A não ser que ela deixou de funcionar depois disso. <risos> <risos> tá. Oh, beleza, então acho que foi, foi sanado com sucesso, padre. Sem numa aula uma hora ali, né? Não, mas vamos lá. Irã Carvalho Durva, pede pro padre falar sobre árvore de comando, não é genelógico. É árvore de comando. Preparada, por favor. Pergunta: Quais são os ganhos reais e desvantagens de se usar um comando preparado? Esse é o melhor quadro. É Ira? Irã? Irã, Irã. irã. Irã, o eixo de comando, né, que é a árvore de comando, é... existe uma infinidade de preparações para eixos de comando. Tá, então, você... vou dar o exemplo aqui dessa moto. É uma super esportiva, então o comando de válvulas privilegia as altas rotações. Você pega uma motocross, uma moto especial de cross, não estou nem falando dessas que andam na rua, uma KX aí, Isso, mas... uma KX, uma CR, uma YZ, tá. as especiais, o comando de válvula privilegia o que? Baixa. A força, o torque em baixa. É. Ela não precisa de final. Se, que ela que der é. por hora, é. se ela der 100 por hora, tá ótimo. Uhum. Né? O que importa é força. Então, não tem assim qual comando é melhor. É o que você quer do comando. Nossa, eu vou fazer arrancada. Tem um comando para arrancada. Nossa, a gente vai fazer competição numa pista de aeroporto para ver quem consegue a melhor final. Ah, então é o comando de final. Entendi. É, então, é conforme a sua necessidade. Então, vai usar a moto na terra, é, força. Você não quer final. Vai usar a moto no autódromo, você quer Final. Agora, uma coisa, Padre Luiz, esse comando preparado, exemplo, você acha que a própria sonda com a original vai, a equaliza ou você acha que precisa também de uma preparação ainda? Então, a sonda, como a gente já falou naquele ela tem vídeo, aquele, aquele ela, processo, ela, ela chega é até um o, ponto. O nariz do escapamento, Sim. ela só mede, a sonda lambda é conhecida também como sensor de oxigênio. Sim. Então, ela mede a quantidade de oxigênio, se sobrou oxigênio ou não dentro do escapamento, né que é o, o fruto da queima que ocorreu dentro do motor lá na câmara de combustão. Então, não é o comando que vai alterar a mistura. Né? Então, o preparador coloca o comando. Se o comando né, deixa a válvula mais tempo aberta, tem que mexer um, em ponto. Né, uma abertura maior, então passa mais ar para dentro do motor. O preparador tem que ir lá e colocar mais combustível. Porque senão a sonda lê, mistura pobre. Ela Sim. fala, poxa, tá entrando um monte de ar e não tem gasolina. tá sobrando um monte de oxigênio aqui no escapamento. Então o preparador, de acordo com o comando que ele monta, ele já prepara a injeção para aquele comando. Para manter né a relação ar-combustível perfeita. Só isso. Tá, não, beleza, é que eu estou me lembrando do negócio. Mas deixa quieto. Opa, e aí ele vai precisar <risos> de ele vai precisar de um módulo para ajustar isso aí se precisar, né? Tem os módulos auxiliares É porque tem e o, Tem é, os remaps lá que fazem tá, É porque a gente tava na etapa de Curitiba, mas acho que não tem nada a ver E aí tipo tem um, um preparador aí que mexe nas mostras, não sei o que E aí o Dom falou assim Que a moto não tá.. A moto não tá funcionando, ele falou assim quando a gente vê o cara, a gente sabe onde está o problema, tá ligado? <risos> mas não tem nada a ver. Isso aí não é o um problema. Não precisa mais achar o problema da voz Você já sabe onde está o problema. <risos> Caralho, Mas era isso aí. Eu, eu me divirto muito, velho. É, tem Se que tomar tá cuidado porque estraga. Deu esse Ou às vezes vai para trás, né? Perde potência. Não, mas tá bom. Ô, Padalhão, vamos para a próxima. Vai. É... Wagner Gomes. Fala, filho. Você não bebeu antes de pra cá, Não usou droga. Não disse... Tá bom. Não. Então vai. É. continua. É que vai. você vai. Ô, oh, dá um corte aqui rapidão. <risos> Wagner Gomes. Fala, filho. Beleza? Trocar a transmissão convencional por uma de correia traz algum problema para a moto? Tem umas E300 abraços. Olha, nós já instalamos bastante aqui transmissão por correia hum. e todos gostaram só um cliente até hoje reclamou que a correia depois de um tempo começou a fazer aquele barulhinho de borracha raspando no metal Sim. e bem ele ficou chateado e tirou e colocou a corrente de volta mas vários outros já instalaram e gostaram bastante é um sistema bem resistente Tá? É, não dá tanta manutenção porque não precisa lubrificar menos ficar lavando toda hora e também a tensão da correia. Tá? A variação é menor né? É, você faz uma vez, nossa daqui 5 mil quilômetros você vai dar mais uma tensionadinha. Entendi. Então a manutenção para quem viaja, faz viagens longas, é bem legal. Esse era o ponto que eu ia chegar. Mas acho que vale mais para quem vai ficar viajando com a moto, né? O dia a dia você acha que é uma Então, o dia a dia, o que acontece, ó, nós temos três tipos de transmissão nas motos. Certo. Tá? Então, a corrente, que é a que menos rouba a potência do motor. Certo. Depois vem a correia, ela já rouba um pouco mais de potência do motor comparada à corrente. E depois o cardan que é o que mais rouba a potência do motor. Tá? Então, quando você usa para o dia a dia, às vezes você está pensando em economia de combustível. A correia vai fazer a moto gastar um pouquinho mais, Sim. porque ela tem um arrasto um pouquinho maior comparado à corrente. Tá? Agora, se a sua intenção é pegar estradas, longos percursos, é legal, porque não tem tanta manutenção, não tem que ficar parando... Vê se está lubrificada, se está suja. Bacana. Não, vai embora. E outra dica, tá? Compra coisa de qualidade. Não vai inventar de... ah. Valdomiro. Né? Vou fazer aqui, vou pôr uma correia da máquina que eu vi. Não. Compra, tem kits. Tanto nacional quanto importado. Tá? Já prontos. Muito bons. Então, vai atrás de qualidade. Porque senão a solução vira um problema. Então, se ele comprar o kit Valdomiro da Valdeci Heavy Industries com certeza ele vai, ele vai... é mais problema então, ó, deixa eu te falar uma coisa é, vamos para a próxima então Padre, essa aqui é interessante eu vou até dar um upgrade nela mas é interessante, teve bastante é, like aqui e aconteceu inclusive num grupo que eu estou que foi até quando eu comentei quando eu retornei de Goiânia para você então vou fazer a pergunta que você vai, vai entender agora Ricardo Lima, Durva, minha, pergunta, minha dúvida é, o manual recomendou um óleo 10 para o motor, pode ser utilizado o óleo 10W50, tendo em vista que o nosso clima é quente aqui no BR, especificadamente no Nordeste, utilizando a moto uma vez por mês em traquidez, acabei de comprar uma ZX6 636, 2013 e no manual vi que a referência do óleo indicado para uso motor é o 10 w Mano, o manual também menciona de que, de acordo com a sua região e condições atmosféricas, pode ser adotada uma viscosidade diferente. Parabéns pelo trabalho com essa série de vídeos, com o padre sou fã de vocês. Um abraço. Responde aí, depois eu te falo o que eu te falar. É assim, ó. Eu sempre falo para seguir o manual do proprietário. Uhum. Porque lá, o engenheiro que projetou o motor né, está te advertindo. Olha, este é o melhor óleo para o motor que eu projetei. Então, é aquilo e ponto. Alguns fabricantes, vou dar um exemplo da Triumph, que vem isso no manual do proprietário. Tá. A Triumph fala assim, use o óleo 10,40. Para longas viagens, né, longos percursos, utilize o 10,50. Tá? Hum. O fabricante está falando. E... As fábricas dos lubrificantes, que sempre trabalham em conjunto com os fabricantes de moto, eles têm os aplicativos. Tá? Então você pode baixar um aplicativo de uma marca de lubrificante é, e lá no aplicativo fala, olha, essa moto pode ser utilizado 1040, 1050 e 1550. Um daqueles três te atende. Aí, no manual do proprietário, sempre tem uma tabelinha com a temperatura de onde você está. Geralmente é do seu estado, do seu país. Então, você vai naquela tabelinha e vê onde você se enquadra. Perfeito. Tá? Se não tem essa tabelinha, ou se o fabricante da moto ou do lubrificante não te deu essa opção, não muda, não, muda. não muda. É o que está lá. Perfeito. Se tem a opção, que nem ele falou que leu no manual, e tem a opção que, de acordo com o estado, com a temperatura, pode ir com um 1050. Aí perfeito, se tá lá, sem problema nenhum. Tá. Dica? Não, porque assim, é... essa informação eu não sabia dessas opções aí, do, do manual, inclusive que estava dando essa opção. Mas o que eu ia te falar é o seguinte: por exemplo, vamos falar, Goiânia. O povo estava um inferno. A gente saiu aqui com o óleo 1040. 100% sintético. A temperatura ficou luxo. Trabalhou lá, tudo bem. Trabalhou 98, 99. Deu umas horas 101, voltou 98, 97, 99, 101 e tal. Mas não passou de 101. Uma hora 10,40. No grifo, num calor. A pista estava batendo 60 graus. Então, assim, é... eu não sei a necessidade de... dessa é avaliação. Assim, Porque um... se ele também usa uma vez por mês no track day... Um excesso de temperatura é uma moto que fica o tempo todo com um regime de rotação bem alto, é, pode né, prejudicar um pouco o filme de óleo. Porque é o óleo forma uma película nas peças para evitar o contato metal contra metal. Então, se atinge uma temperatura muito elevada e a, a fábrica daquele veículo fala, pode passar para a viscosidade então, acima, tá. usa, faz tá. bem. Beleza. Tá como a Triumph fala, olha, vai fazer longos períodos de estrada, passe para o 10,50. Bom, então, Ricardo, joga 10,50. Então, tá se você tá indo no Nordeste, que a gente sabe que o calor é intenso, né? não existe inverno no Nordeste, Sim. e a moto é só usada em pista aqui, é um uso severo, né? pode passar para a viscosidade acima que o manual tá permitindo. Pô, bacana, porque eu até falei lá no, no, no, no eu falei ah, meu, eu andei com 10,40 e... E, já, e assim, tanto andei como tem o vídeo lá, então é, eu falo e provo também, né? Tem essa, mas assim, bom saber. E aí, pô, padre, já aproveitando então isso, explica um pouco rápido, sem é, acho que já tá ficando gigante aí, é, o, a numeração da frente, o W e a numeração de trás, né? Essas diferenças. É. O que, que é o número, o primeiro número e o segundo número? Só pra galera entender um pouco. E aí, talvez até ajudar nessas dúvidas de pô, não vou mudar, eu vou mudar tal. Tá. Entendeu? Então, vamos dar o um exemplo do óleo 10W40. Perfeito. O 10 é quando ele está frio. Quando ele está frio, ele tem a viscosidade de 10. Perfeito. Quando ele esquenta, ele vai para 50. Para 40, né? A gente está dando o um é. exemplo do 1040. Ele vai para 40. Então, é, o pessoal costuma usar. Ah, é, eu estou aqui no Nordeste, aqui a temperatura média é de. Ups, 30 a 40 graus. Então eu não vou usar o óleo 1040, eu vou pôr um 2040. Tá? Não é assim que funciona, tá? Porque aí é temperatura frio. E... É, porque, como você pediu, eu não vou entrar em detalhes. É. Também por falta de conhecimento que eu não tenho. Eu vou sempre buscar isso com os engenheiros da Repsol, da Motul da Petronas, eu fico atrás deles perguntando. Eles falam que existe uma rampa, tá? Então, o motor vai aquecendo, né? Faz uma rampa, né, de mudança de viscosidade. Então, quando você troca de 10 para 20, essa alteração, essa rampa, né? Antes começava no 10 e a outra já começa no 20. Ela é alterada. Então, todo esse caminho até chegar no 40 muda. Essa rampa fica diferente. Né? Sim. Elas chegam no mesmo lugar, porém. E isso não faz bem para o motor. Porque na usinagem foi pensado numa molécula é, 10. Exemplo. Então, se está no manual 1040 ou 1050, é 1040 ou 1050. Tá. tá? Ah, o... mas aqui eu estou no Rio Grande do Sul e aqui é de 0 a 10 graus. Tá no manual 1040, 1040. Sim, porque assim, o de trás então a gente está falando quando está trabalhando quente. Então, é, o último número é quente. Então essa variação do último número é menos prejudicial ao motor ou não prejudica do que o primeiro, certo? É, o primeiro vai seria a partir da frio. Então a partir da frio, ele vai ter 10 de viscosidade. Se você passa, passar para o 20 e 40, a frio ele tem 20 de viscosidade. Entendi. Então ele vai ter uma dificuldade em circular, Certo. está maior... É pode, tem algumas motos que tem o tensor da corrente de comando hidráulico, aí demora um pouquinho para o tensor receber óleo e tensionar a corrente. Então, a BMW usa 540 em alguns modelos, em grande parte dos modelos. É... E aí o pessoal fala, ah, eu coloquei o 1040. Atende, vai bem. É... Só que alguns modelos demoram um pouquinho mais para carregar o tensor da corrente. E se o cara descer, não tem problema, então, o primeiro número. Então, é o que eu falo, muda aquela rampa. É, não, eu tá? tipo, estou só aqui é... porque tudo isso aí vai acontecer de novo, entendeu? Ali. Então... É, pessoal, eu vou falar de novo, tá? Não sou nem eu que estou falando porque eu não sou engenheiro químico para falar sobre lubrificante. Mas eu vou atrás deles para tirar informação. E eles falam, está no manual, Tá? 10.40 ou 10,50 em uso severo, uso severo é 10.50. Uso passeio é 10,40. Perfeito. E acabou. Não inventa. Obrigado, não inventa que dá besteira. Tá bom, perfeito. Muito obrigado. Esse foi o melhor resumo. <risos> tá bom. Perfeito. Bom, eu acho que é isso. O vídeo já chegou no, no tamanho de uma temporada. De, uma, de um episódio de uma temporada mais uma vez, né? Pô, daqui a pouco a China tá chegando. Se a gente não tá no décimo, ainda foi uma temporada já. Mandar pro Netflix. O que você acha? <risos> né? Era uma boa, né? Padre, eu quero te agradecer pra caraca. Mais uma vez. Pelo eu nome. que agradeço. Tá, o endereço tá aqui da Target, o Instagram, tudo bonitinho. Obrigado vocês aí, filhos, que mandam as perguntas, tá? Participam aqui do canal. Teve filho que falou assim, ó, já é o melhor quadro do canal. Então, obrigado. Você engrandece, agradeço canal. também. Tá vendo? É isso aí. <risos> Bom, é isso aí, filhos. Tchau, Guedinha. Você quer mandar um beijo para alguém, Padre? Para todos que estão assistindo. Hoje você é, está. Tá, no não, respeito. Não, não, Um respeitinho, tranquilinho, de longinho. Vai chegar aqui todo mundo e me agarrar para me beijar. Hein? Tá, tá, não é isso. <risos> <risos> Falou, Felios. Together. <risos>